Boa tarde, senhoras e senhores diretores, doutora Agnes, doutor Fernando, doutor Elvio e a todos que nos acompanham eh, por ocasião da quinta reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL. Eh, como informado no, no fim da manhã, nós suspendemos a reunião para acompanhar o anúncio do presidente da República da indicação do senador Alexandre Silveira ao cargo de ministro de Estado de Minas e Energia, ao tempo em que também eh, desejamos muita sorte, muito sucesso ao ministro Alexandre Silveira. E, de pronto, já colocamos aqui toda a diretoria da ANEL à disposição do senhor ministro de Estado. Antes de passar para a leitura do próximo item do voto, oportunizo aqui aos diretores para envio de suas mensagens ao novo ministro de Estado de Minas e Energia, começando pela doutora Agnes da Costa. Também desejo boa sorte, conte muito conosco. Acho que tem uma pasta, eu sou suspeito para falar, mas muito maravilhosa. <risos> é, e pessoas muito competentes dentro do Ministério, e aqui na anel também. Então, acho que o setor acho que tem essa coesão né, em termos de capacidade de trabalho, e, e com certeza o senhor é, saberá é, orientar-nos dentro das nossas competências naquilo que a gente puder contribuir. Obrigada. É, na mesma linha que a diretora Agnes, eu acredito que essa primeira mensagem é mais nesse sentido mesmo, de que a ANEL está à disposição, de que teremos a oportunidade de trabalhar juntos a partir de 1 de janeiro. E eu, particularmente, eu acho que é, vale a pena destacar que eu tive a chance, o privilégio, a oportunidade de acompanhar o trabalho do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, no período que ele exerceu o mandato de senador. Então, eu não tenho dúvida de que vai ser um bom trabalho que irá desempenhar no Ministério de Minas e Energia, assim como fez à frente do, do mandato de senador da República. Bom, é, eu quero desejar sucesso ao novo ministro, que passa a exercer o cargo a partir de 1º de janeiro, senador Alexandre Silveira, e também dizer que eu tenho certeza de que o Ministério é um excelente local, e é uma das instituições importantes do setor elétrico. Também tive, como a Agnes, a oportunidade de passar pelo Ministério, e dizer que estamos aqui como anel, também um órgão importante, nessa composição né, do setor elétrico, também está está e estará sempre à disposição para tratar dos do futuro do setor. Então, desejar sucesso ao senador Alexandre Silveira. É, também, é, senhores diretores, apenas fazer aqui uma referência, a diretora Agnes e o diretor Fernando estavam presentes quando o diretor Elvo estava ausente, mas o, dire... o ministro Adolfo Saxida também fez uma, uma um contato com a diretoria da ANEL Oportunidade em que agradeceu muito o trabalho que fizemos em conjunto, resguardado as competências do Ministério e da agência. Foi um trabalho bastante intenso nos últimos nos últimos meses, e aqui também me permitam, da mesma forma como cumprimentamos o novo ministro que chega, também agradecermos ao período que trabalhamos juntos com o ministro Adolfo Saxida, à frente do Ministério de Minas e Energia. Então, feito esses comentários importantes e relevantes. Eu peço ao ilustre secretário geral que, por favor, apregoe o primeiro item da votação da tarde de hoje. Processo número 1, um, é 202290 Assunto: estabelecimento da tarifa de repasse de potência contratada da usina hidrelétrica UHE Guaíra ITAIPUB Nacional para o ano de 2023 diretor-relator, Fernando Mosna. A usina hidrelétrica de Itaipu foi construída com base no Tratado Internacional, celebrado entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, em 26 de abril de 1973, que tem por finalidade realizar o aproveitamento hidrelétrico dos recursos hídricos do Rio Paraná, pertencentes em condomínio aos dois países. A usina foi constituída à época pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A., Eletrobras, por parte do Brasil, e pela Administração Nacional de Eletricidade, ANDI, por parte do Paraguai, com igual participação no capital. A energia produzida pela usina é dividida em partes iguais entre os dois países, sendo reconhecido o direito de aquisição da energia que não seja consumida pelo outro país nos termos do referido tratado. A Lei nº 5899 de 73 dispõe sobre a aquisição dos serviços de eletricidade da OHE Itaipu, designou à época a Eletrobras como responsável pela aquisição da totalidade dos serviços de eletricidade Itaipu no Brasil, sendo a energia contratada destinada às concessionárias de distribuição das regiões sul, sudeste e centro-oeste nas cotas que lhe forem atribuídas pelo poder concedente e nos termos da regulamentação da ANEL. A Lei nº 14.182, de 2022, dispõe sobre a desestatização da Eletrobras, autorizou a União a criar sociedade de economia mista ou empresa pública com o objetivo de manter a titularidade do capital social e a aquisição dos serviços de eletricidade da Itaipu Nacional por órgão ou por entidade da administração pública federal, para atender ao disposto no tratado entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, entre outros. O Decreto número 10.791, de 10 de setembro de 2021, criou a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional SA, Embepar, para atender ao referido comando da Lei nº 14.182. O Decreto número 11.027, de 31 de março de 2022, revogou o Decreto nº 4.550, de 27 de dezembro de 2002, e passou a regulamentar a comercialização da energia elétrica proveniente de Itaipu Binacional. Esse decreto estabelece que a Embepar será o agente comercializador de energia de Itaipu Binacional consumida no Brasil, disciplinando também o cálculo da tarifa de repasse da potência contratada. A Resolução Normativa número 103, de 7 de fevereiro de 2022, atualizou a regulamentação acerca dos processos tarifários aplicáveis a concessionários e permissionários de serviços públicos de distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, consolidando o submódulo 6.2 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET que estabelece os procedimentos e critérios de cálculo da tarifa de repasse de bônus relativos à usina hidrelétrica de Itaipu Binacional. Em 19 de outubro de 2022, de forma a realizar os cálculos relativos à atualização da tarifa de repasse de Itaipu a ser praticada no ano de 2023, a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, encaminhou o ofício número 286 de 2022 à Embepar, em que solicitou as informações necessárias. A portaria interministerial dos Ministérios da Economia e de Minas e Energia Portaria Interministerial número 9.708, de 8 de novembro de 2022, fixou, dentre outros, o valor da parcela do diferencial par, a ser incluído na tarifa de repasse da potência contratária de Itaipu a ser praticada pela MBPAR em 2023, no valor de 260 milhões 612.217 dólares e 85 que correspondem a 2,1759 eh, dólares por quilowatt. Por meio da carta número 166/2022, embepar, de 16 de novembro de 2022, a MBPAR informou os dados solicitados pela SGT, com exceção do custo unitário do serviço de eletricidade da Itaipu Binacional (CUSE), por ainda aguardar uma decisão do Conselho de Administração da Itaipu Binacional. Em 6 de dezembro de 2022, por meio da resolução homologatória número 3149, foram homologados os montantes de potência contratada de energia elétrica da Itaipu Binacional para as distribuidoras cotistas no ano de 2023. Em 8 de dezembro de 2022, a MBPAR encaminhou à ANEL a carta número 181 de 2022, a MBPAR informando a atualização do fator de ajuste do dólar na simulação do estudo tarifário para 2023, conduzido por Itaipu Binacional. Em 19 de novembro de dezembro de 2022 a Embepar encaminhou à ANEL a carta número 187 2022, Mbepar, a qual informa que não houve deliberação pelo Conselho de Administração de Itaipu Binacional acerca do valor do CUSI a ser considerado para exercício 2023. Nesse contexto, visando assegurar o funcionamento da usina, Itaipu adotou uma base orçamentária das despesas de exploração, que, por sua vez, resultou em um CUSI provisório de 12,67 dólares por quilowatt de potência mensal contratada. Na sessão de sorteio público extraordinário, número 13 de 2022, realizada em 21 de dezembro de 2022, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 23 de dezembro de 2022, por meio da nota técnica número 238, a SGT apresentou o detalhamento dos procedimentos empregados na atualização da tarifa de repasse da potência contratada da usina hidrelétrica Itaipub Nacional, a vigorar de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023. Relatado no que interessa, passo a decidir. É... Temos pedido de sustentação oral, não. Então, passo a palavra para o Procurador-Geral para que se manifeste. Senhores diretores, senhora diretora, boa tarde. É, a Procuradoria se manifesta pela homologação da tarifa de repasse e não tem considerações de média para fazer. Eu solicitei que a SGT fizesse uma apresentação técnica para expor os contornos da tarifa de repasse, que vai ser apresentada pelo servidor Denis. Então, eu pediria que apresentasse, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos, da diretoria. Mais uma vez, uma, uma alegria aqui estar tá, tá com vocês, apesar do, do final de ano que, que nos resta, mas é sempre bom estarmos né, juntos e passar um pouco do, do nosso trabalho. Né? Bem... Então, é, esse cálculo aqui é sobre a tarifa de repasse da potência contratada da usina hidrelétrica de Itaipu para o ano de 2023. Então, basicamente, seguimos o que está no regula regulamento, submódulo 6.2 do PRORET. E nele é estabelecido as, as parcelas relativas ao, ao custo unitário do serviço de eletricidade de Itaipu, que é o CUSE, o custo da remuneração pela energia cedida pelo ao Paraguai ao Paraguai Brasil, a parcela do diferencial definida anualmente por meio de portaria interministerial, nos termos ali do artigo 6º da Lei 11.480, de e 2007, e o saldo da conta de comercialização de energia elétrica. Bem, em relação ao primeiro componente, o CUSI, é, o curso ele é formado por outros quatro componentes. Né? O primeiro dele trata dos rendimentos de capital, royalties e ressarcimento de encargos, de administração e supervisão. O segundo, sobre serviço da dívida, que aí são juros e amortizações, de acordo com as condições contratuais para o contrato de financiamento. É, parte de despesas de exploração e saldo da conta de, explora, de exploração. Então, segundo informações é, enviadas pela Embepar, então, não houve um, um consenso na deliberação desse CUSI, e o valor informado foi de 12 é, dólares é, 67 por kilowatt. Né? É, isso já aconteceu também no ano anterior, foi informado um valor provisório, e depois houve uma uma ratificação pela ANEL. E aqui cumpre destacar que, em relação ao CUSI anterior, é, houve uma redução significativa, e o principal motivo... É, é, foi a redução do serviço da dívida, uma redução significativa, em torno de 80%, o que resulta nesse valor provisório informado. Bem, em relação ao segundo item que compõe a tarifa de repasse, que é o custo da remuneração pela energia cedida pelo Paraguai ao Brasil. E aqui eu trago uma, uma, uma dinâmica só para tentar deixar mais claro como é que... É, nós chegamos ao valor, à valoração dessa energia. Né? Bem, então, inicialmente, o que ocorre é que existe uma projeção de geração de energia por Itaipu Binacional, isso é informado né, pela pela Embepar. Né? Então, temos aí uma divisão igualitária né entre Brasil e Paraguai, e que é, essa divisão ela traz uma proporção em que 50% ela deve ser direcionada para o Brasil, né, para o seu consumo próprio. É, uma parte, o Paraguai cede, que seria a energia cedida, e uma outra pra, parte de consumo próprio ali, uma projeção que a própria Ande é, teria para consumir. De maneira que seria destinada para a Embepar, essa parcela aí em, em laranja, né, para ser comercializada. Bem, e aí como vamos... É, fazer a conjugação desses dois mundos, o mundo da projeção com o mundo da contratação de energia, que é o lastro que se tem da usina. Então, nesse caso, que é o caso que, que, que está sendo é, calculado hoje, em que essa energia comercializada em Bepar é igual à garantia física da usina, isso aqui poderia ser um pouco diferente, né? como já aconteceu em anos anteriores, né? dessa energia de Bepar ser um pouquinho maior que a garantia física, mas nesse ano é igual. De toda forma, o mecanismo ele não, não, não teria diferença em relação a isso. Bem, em relação ao lastro, o que a gente tem é que uma parte dessa energia está vinculada às distribuidoras cotistas e outra parte, esse lastro, a própria consumo do Paraguai, pela, pela ANDI. Né? Bem, então como vamos é, fazer a valoração dessa energia de sessão? A parcela da energia cedida, ela... ela tem aqui uma parcela que é de energia não vinculada, que é toda aquela energia que está disponível para a MEPAR comercializar, menos aquela energia que está é, vinculada às distribuidoras. Entendemos aqui que essa parcela de energia não vinculada não deve fazer parte da energia de sessão que vai entrar na tarifa de repasse é, para que ela tenha sua valoração e seja aplicada em, propor, em proporção igual a ao que se tem em relação à energia vinculada das distribuidoras. Então, teria aqui uma energia cedida vinculada a essa potência contratada pelas distribuidoras. Bem, realizando essa dinâmica, né, a gente chega aqui que a energia cedida vinculada à contratação pelas distribuidoras teria esse montante aí de quase 12 gigawatts hora, que aplicando o encargo de sessão em 4,590 e também o fator de ajuste do dólar esse fator de ajuste que já foi comentado lá na, na TEL é os mesmos 2,949. Chegamos na remuneração por sessão em torno ali de 161 é, milhões de dólares. Bem, como a gente vai chegar então no custo unitário dos encargos variáveis, é pegar essa remuneração e dividir pela potência anual contratada de 119 gigawatts de potência. Né? Então a gente chega no custo unitário de 1,34 dólares por kilowatt. A terceira componente é a parcela do diferencial, definida anualmente em portaria ministerial, no caso, essa é a portaria 9.708, de 8 de novembro de 2022. Então, essa parcela, ela decorre da diferença positiva entre os fluxos financeiros anuais advindos da aplicação das condições originais estabelecidas nos contratos de financiamento firna, firmados com o Itaipu, e aquelas obtidas a partir de seus aditivos, celebrados de acordo com a Lei 8.480 de 2007, correspondendo a 2,1759 dólares por kilowatt, conforme o artigo 4 da Portaria Interministerial 9.708 de 2022. Por último, o quarto componente é o saldo da conta de comercialização de Itaipu, que no caso de do 2022, a gente verifica aqui qual que é o saldo dele é, previsto para o ano de 2022. Ele ainda não terminou o ano. Né? Essa, essa, esse resultado só vai ser é, conhecido mesmo em abril do ano que vem quando a MBPA encaminha o resultado final do, do, do ano civil então a projeção que a gente tem para esse saldo da conta é que seria de 429, cerca de 429 milhões e ele decorre aqui também da aplicação do saldo antes e depois da inadimplência bem, com esse saldo positivo né, o que diz os regulamentos é que é, esse saldo, ele, em sendo negativo, ele teria um retorno para a tarifa de, pa de repasse. Como ele é positivo, ele tem duas possibilidades. Ou ele é, virar bônus, e aí todos os, todos os distribuidores permissionários do SIM fariam jus a esse bônus. Ou então o, o uso aqui, é, nos termos do decreto 2022 para modicidade. Isso inclusive já aconteceu... Em, em, em anos anteriores, as distribuidoras já fizeram uso desse saldo e começa, inclusive, a devolver esse ano. Então, fazendo a, a composição desses, dessas quatro parcelas, né, nós chegamos, então, na tarifa de repasse, no valor de 16,19 dólares por kilowatt. Esse, esse valor aqui ele tem um impacto médio nas distribuidoras cotistas de menos é, 3,06%. É um impacto bem significativo. Em relação à tarifa de repasse do ano anterior, é um impacto de menos 34,53%. É. Cabe aqui também fazer uh, uma observação, em, em relação, a, também foi, foi divulgado né, pela imprensa, uma, uma redução na, em torno de 38%. Né? Aquela redução ela tem, tem como base o Cuse e o Cuse em relação ao Cuse que realmente foi aprovado pelo Conselho de Itaipu de 20,75. Mas esse Cuse não chegou a ser repassado para a tarifa por conta de uma compensação que o próprio Itaipu faria no caso de haver algum déficit na conta. Né? Por isso, a tarifa de 2022 não foi reavaliada para esse Cuse de 20,75, continuou o valor original de 18,97%. Então, é só para fazer esse esclarecimento em relação ao, ao percentual que já havia sido é, comunicado. Bem, obrigado, agradeço a oportunidade e estou à disposição. Muito obrigado, Denis. Indo direto ao dispositivo, porque a apresentação técnica ela passa basicamente por tudo aquilo que está na análise, é, do voto, de modo mais didático. Diante do exposto, e considerando que consta do processo número 48.500.008196.2022.90, voto por aprovar a emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa, com vistas a estabelecer provisoriamente até que a base orçamentária das despesas de exploração seja deliberada pelo Conselho de Administração da Itaipu Binacional, a tarifa de repasso da potência contratária de Itaipu Binacional, a ser praticada pela empresa brasileira de participações em energia nuclear e binacional SA, Embepar, no montante equivalente em reais a 16,19 dólares quilote mês aplicável aos faturamentos realizados de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. É o voto. Em discussão a matéria. Acho que é importante dizer que é, o segundo ano, né? Até conforme relatado, que a Anel está provando provisoriamente essa tarifa, mas no fundo é, exercendo sua competência, e olhando para o quanto isso é relevante para é, o mercado interno, a gente ter de fato a tarifa mais condizentemente é, é, é, com os custos, né? De exploração e tudo é, que vem de Itaipu, que foi o grande tema de hoje da manhã, é. né? E mas eu acho que a gente só chama atenção para esse momento o quanto que é relevante justamente nessa nova administração é, as, é, a gente justamente conhecer os novos conselheiros apontar para a relevância de fato deles convergirem internamente para a definição é, definitiva né do Cuse e aí a gente tem uma tarifa definitiva mas de qualquer forma essa tarifa justamente reflete o quanto que agora é, a gente os consumidores né acho que paraguaios e brasileiros mas principalmente agora os brasileiros né com, diante dessa ação é, deixam de pagar o endividamento que foi quitado né o que para gente que quitou esse financiamento ao longo de muitos anos 50 anos né é, assim é uma conquista então assim acho que nada mais justo do que agora a gente se apropriar desse benefício de ter quitado esse financiamento que resultou nessa super obra da engenharia né nacional é, e binacional também claro é, então assim só queria registrar que eu acho que é assim é um momento muito é, é Diferente da história, que eu acho que é importante a gente registrar aqui. Eu queria falar nessa mesma linha da, da, da, da Agnes, quer dizer, a gente está falando, olhando para o Itaipu 50 anos depois, né? fala assim, olha, encerramos o, o financiamento, né? Então é um momento muito importante, eu acho que é um momento para ser celebrado, ser feste, festejado, né? Porque realmente a gente está com uma redução, de quanto que foi a redução? 34,53. 34% na tarifa de, de um conjunto grande de consumidores, né? Então, são as cotistas de. Isso por não são todos os consumidores, mas uma parte significativa, expressiva de consumidores que são beneficiados com, esse, com essa redução. Então, é, eu, eu costumo dizer que. É, Itaipu é um dos orgulhos nacionais, né? eu acho que é uma das usinas que é, é, sempre foi celebrada né? como uma grande obra, um grande empreendimento. É, eu, particularmente, tive a oportunidade, de já estive em Itaipu inúmeras vezes, mas eu tive a, a oportunidade inigualável, eu acho que nenhum de vocês teve essa oportunidade, talvez alguns não tivessem nascido ainda, mas eu visitei Itaipu na obra, então, então isso... Isso é, um, é algo assim, extraordinário né, e que marcou muito a minha carreira, o fato de conhecer aquela obra magnífica e que trouxe um, um, um, um empréstimo, né, um financiamento importante para uma obra importante que foi sendo paga ao longo desses anos todos. O que a gente só não, não consegue assim, entender de forma muito clara né, é como que é, não se consegue chegar né, a um consenso, não se consegue converger, tem que fazer aprovar aqui uma uma tarifa provisória, né, porque não há o, não há convergência em relação ao, ao número considerando o, o Brasil e o Paraguai. Então isso aí é o que é o que os, os conselhos, o conselho, né, que é composto tanto por paraguaios quanto por brasileiros não consegue chegar a uma, a uma conclusão em termos de valor e isso não é a primeira vez né? já estamos pelo pelo que eu me lembro eu era inclusive o relator da, da do último da última revisão último reajuste e também foi da mesma forma Tínhamos que fazer uma, uma, uma tarifa provisória para depois ao longo do tempo chegar ao valor né, convergente mas enfim é, eu quero quero fazer essa manifestação apenas para para celebrar, celebrar o, o fim de um financiamento importantíssimo que o Brasil teve para chegar a uma obra tão importante quanto Itaipu. Tá, perfeito. É, bem, só uma observação aqui. É, momentaneamente nós estamos com um problema de transmissão, mas está sendo gravado aqui as nossas falas e, posteriormente, vão ser disponibilizadas aí para ao vivo, como, não ao vivo, mas. É, gravado todas as manifestações que aqui fizemos. É, eu apenas também queria fazer um recorte retrospectivo e prospectivo da questão é, que envolve a usina hidrelétrica binacional de Itaipu. o so, ponto de vista retrospectivo, nós já foi destacado pelos diretores a grande obra de engenharia nacional e binacional, por que não dizer, porque também nossos irmãos paraguaios participaram também das decisões e também da construção da usina. Também é uma grande obra da diplomacia brasileira, que também merece ser ressaltada. É uma diplomacia que tem destaque histórico na resolução de diversos conflitos fronteiriços e que, tem, e que mostrou, no caso de Itaipu, uma grande, um grande elo de conexão entre os países, o Paraguai e o Brasil. É, chegamos agora ao fim do, do pagamento da, da, do financiamento da usina, o que traz muitas oportunidades. Traz uma oportunidade para diminuir a tarifa efetivamente, o que aconteceu ano passado de forma provisória, mas depois confirmou-se aquela perspectiva. E agora também, mais uma vez provisória, o que nós temos certeza que no processo diplomático entre os países também se convergirá para o melhor valor, para definir o valor definitivo da, da CUS e o seu, os seus impactos na tarifa. Efetivamente, o empréstimo será quitado é, ano que vem ainda. Temos aí em torno de 273 milhões de dólares que serão quitados até abril, como foi falado. E agora, falando do seu ponto de vista prospectivo, é a grande janela que se abre doutor Evo, doutor Fernando, doutora Agnes, depois de 50 anos, que é exatamente a negociação do anexo C do Tratado de Itaipu. E a gente espera que, como consumidores brasileiros, que a eficiência, os ganhos, o bônus de todo esse esforço da engenharia nacional, da diplomacia brasileira e também dos consumidores, que também pagaram efetivamente os custos dessa obra, sejam agora... É, é, recuperados na forma de uma redução da tarifa de energia elétrica desses três, dessas três regiões, como já citado. Então, do seu ponto de vista prospectivo, o que nós é, visualizamos aqui é uma grande oportunidade com os governos do Brasil e do Paraguai, que efetivamente iniciam novos mandatos e que possam, aí de forma soberana entre os dois países, encontrem o um melhor caminho que atenda os interesses do povo brasileiro e também do povo paraguaio. Esses são os meus comentários. Também agradecer e parabenizar o Denis e a SGT. Hoje, mais uma vez, vocês mostraram aí a força do, da, da equipe técnica da ANEL na, na, na, enfim, na instrução de dois processos muito complexos. Esse, nem tanto, não havia uma complexidade tão grande, mas como citamos pela manhã, o tratado de Itaipu vai ser lembrado como o tratado de Itaipu e o tratado do diretor Fernando, porque o voto foi realmente uma grande, uma grande obra aqui de, de regulação. Foi parabéns a todos vocês que participaram da construção desse magnífico documento. Então, feitos estes comentários, submeto a proposta de voto do eminente relator para a votação. Eu voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos diretores presentes, eh, decidiu aprovar a emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa, com vistas a estabelecer provisoriamente e até que a base orçamentária das despesas de exploração seja deliberada pelo Conselho de Administração da Itaipu Binacional a tarifa de repasse da potência contratada de Itaipu Binacional a ser praticada pela empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. no montante equivalente em reais a 16 dólares e 19 centavos por quilote mês aplicável aos faturamentos realizados a partir de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2023. Próximo item, senhor secretário. Item 3, processo 48.500.0093.2022, 20, dígito 34. Assunto. Divulgação dos parâmetros para aplicação da regra de transição do faturamento do sistema de compensação estabelecida nos artigos 20, 26 e 27 de da Lei 14.300 de 2022. Diretor-relator, Elvio Guerra. É, em 7 de janeiro de 2022 foi publicada a lei 14.300, a qual instituiu o marco legal da micro geração e mini geração distribuída, o sistema de compensação de energia elétrica e o programa de energia renovável social, além de outras providências. Em 25 de outubro de 2022... Na 40 reunião pública ordinária da diretoria, no âmbito do processo 48.500.0043.90.2022.04, foi instaurada a consulta pública número 50, no período de 27 de outubro a 12 de dezembro de 2022, com vistas a obter subsídios sobre a regulação dos aspectos econômicos trazidos pela lei 14.300, em especial os referentes às novas obrigações assumidas pela conta de desenvolvimento energético e o rebatimento nos processos tarifários das novas regras de faturamento dos participantes do sistema de compensação. Em 1 de novembro de 2022, na 41ª reunião pública ordinária, no âmbito do processo 48500004924 foi instaurada a consulta pública número 51, no período de 4 de dezembro a 19 de dezembro, novembro a 19 de dezembro de 2022, com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos regulamentos aplicáveis à micro e mini geração distribuída, em função das disposições dessa mesma lei e no artigo 1º da lei 14120 de 2021 em 8 de dezembro de 2022, foi realizada a audiência pública número 15, associada a essa consulta pública. As con essas duas consultas, a 50 e a 51, se encontram em fase de análise das contribuições para a posterior emissão dos regulamentos. O inciso segundo da lei, do artigo 26 da lei 14.300, estabeleceu o prazo de 12 meses a contar da publicação da lei, como marco temporal de garantia das condições atuais de faturamento. Assim, os consumidores que protocolarem solicitação de acesso na distribuidora, após 12 meses da publicação da lei, devem ter faturamento pela regra de transição disposta no artigo 27 da lei 14.300. e Pelo exposto por meio da nota técnica 237, de 2022, da Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, apresentou os parâmetros para a aplicação as tarifas a serem praticadas pelas distribuidoras a partir de 7 de janeiro de 2023 para os consumidores que se enquadrarem na regra de transição que possibilita o cumprimento do dispositivo legal. Em 21 de dezembro de 2022, na 13ª Sessão Pública Extraordinária, o processo foi a mim distribuído em 28 de dezembro de 2022, por meio da carta Brad, eh, a BRAD, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, apresentou suas considerações em relação à proposta constante na nota técnica 237, é o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, a Procuradoria não emitiu parecer nesse caso específico, Porém, manteve interlocução com a assessoria do direito relator. Que está absolutamente de acordo com a proposta que está sendo encaminhada, em especial a questão relativa ao prazo para a realização do pedido de acesso. Tá, eu não ouvi muito bem, não, mas. Vocês ouviram, então está é, bom. É, a manifestação do procurador foi um. O som saiu um pouco distorcido, é, doutor Luiz Eduardo. Por gentileza, poderia repetir? Perfeito, professor Noval. Acho que agora deve estar aparecendo melhor. Ouvindo, o som deve estar melhor. Bem, a Procuradoria manteve interlocução com a assessoria do diretor Relator. Está absolutamente de acordo com a proposta que está sendo trazida, em especial em relação à contagem do prazo. O ok, obrigado, Luiz Eduardo. Trata-se, portanto, da divulgação dos percentuais de redução a serem aplicados na tarifa de uso do sistema de distribuição, TUSD, e na tarifa de energia, TE, para estabelecimento da tarifa de aplicação utilizada no faturamento do consumo associado ao sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da regra de transição disposta no artigo 27 da lei 14.322. Este assunto foi mencionado tanto no processo referente à consulta pública 50 quanto no, que tratou, no processo que tratou da consulta pública 51. No caso da CP 51, as duas de 2022, em meu voto, no parágrafo 145, eu fui o relator desse processo, foi mencionado, e aqui eu repito, que está no artigo, no parágrafo 145 desse voto, em que eu menciono que até o final de 2022, portanto, é o que estamos fazendo agora, a SGT instruirá processo para publicar a tarifa de que trata este artigo, no caso, o artigo 27, viabilizando a sua plena aplicação a partir de 2023. Desta forma, no âmbito do presente processo, estamos tratando do faturamento a ser realizado pelas distribuidoras no período de transição de que trata o artigo 27 da, da lei citada, 14.300, conforme está detalhado na nota técnica 237 da SGT. A lei 14.300, ela estabelece que a tarifa aplicável sobre a energia faturada no sistema de compensação, no escopo da regra de transição para as unidades consumidoras que se enquadrarem nesta condição, deve considerar a incidência de componentes tarifários específicos para facilitar a comunicação, adota-se nomenclatura referencial para os tipos de regras aplicáveis conforme a tabela seguinte. Então, eu estou seguindo aqui uma sugestão é, da SGT, para tornar o processo um pouco mais simples. A gente está falando de uma, um, uma nomenclatura que foi adotada, um padrão que foi adotado, o 1 que são as regras que estão postas no artigo 26, GD-2 no capítulo do artigo 27, e GD-3 no parágrafo 1º do artigo 27. Todos, é, todos os artigos da lei... É, os dois artigos, né, o 26 e o 27, da lei 14.300. Então, aqui está discriminado como que é, é, é, qual, a, como é a transição no caso da TUSD TUS aplicável, tarifa de uso do sistema de distribuição. Então, ali está aquilo que está tá reproduzindo aqui, aquilo que está na própria lei, e... É, então, todos hoje, todo o detalhamento, que não é simples, por isso foi importante essa essa sim, essa síntese que foi feita pela SGT, para que a gente tenha uma melhor Nós e quem está sendo beneficiado e quem está pagando também é, pela, pelo uso de GD. Então, simplifica bastante o entendimento do que está na lei. Neste ponto, a Brad, na carta protocolada ontem, sugeriu a abertura em mais uma categoria que entendo desnecessário para aplicação das regras de transição trazidas pela lei 14.300. A Brad fez algumas contribuições que nós recebemos ontem e foi muito bem analisado pela nossa equipe técnica. As tarifas TUS de TE e as suas componentes tarifárias são homologadas pela ANEL em cada processo tarifário e constam no anexo da resolução homologatória que é na tabela 1 para o grupo A e a tabela 2 para o grupo B. As componentes constam da planilha PCAT, no um arquivo de Microsoft no, no programa Excel da Microsoft, memória de cálculo do processo tarifário, compando o processo administrativo e disponibilizada no site da ANEL na internet, junto às demais planilhas que instruem o processo tarifário. A publicação da tarifa a ser aplicada ao sistema de compensação deve ser pautada pelas seguintes diretrizes. A divulgação do valor deve ser de fácil entendimento pelo consumidor. Os valores devem estar disponíveis para consulta no site da ANEL, seja no ato administrativo, planilha ou relatórios. O valor deve ser de fácil aplicação no faturamento pela distribuidora. Deve-se buscar adequação, adequada padronização que possa ser aplicada a todas as distribuidoras no contexto do processo tarifário. Deve-se considerar uma solução que atenda à necessidade do fluxo de dados pela distribuidora para a ANEL, visando subsidiários diversos sobre processos tarifários, definição da receita, apuração dos subsídios tarifários, declaração do mercado. E a divulgação extraordinária inicial deve ser a mesma da solução definitiva aplicada nos processos tarifários a partir de 2023. Considerando tais diretrizes, a SGT sugeriu como melhor solução a publicação de percentuais de redução sobre os valores das tarifas, no caso, TUSD e TE, homologados, que estão nas tabelas 1 e 2, das resoluções homologatórias dos processos tarifários. Tal solução permite a adequada apuração inicial dos valores, pela ANEL, para as 105 concessionárias e permissionárias e facilita a aplicação no faturamento pelas distribuidoras. Também ajuda no entendimento do consumidor ao comparar a tarifa aplicada da energia compensada com a tarifa aplicada ao consumo não compensado. Desta forma, mantém-se a utilização da TUSD e TE das tabelas 1 no caso do grupo A e 2 no caso do grupo B, facilita a informação do mercado de mercado e receita prestada pela distribuidora no âmbito do SAMP e guarda coerência com a aplicação dos demais benefícios tarifários. A tabela 3, atualmente presente nas resoluções homologatórias, traz os descontos tarifários aplicados na TUSD e TE para os benefícios da fonte incentivada, rural irrigação, dentre outros eh, benefícios. Além da publicação feita em resolução homologatória, está previsto relatório que divulgue o valor dos percentuais de redução que poderão ser consultados juntamente com as tarifas de aplicação, que podem ser consultadas em diversas bases de dados disponibilizadas pela ANEL. Cumpre ressaltar, cumpre esclarecer, que no valor resultante da tarifa, após a redução dos percentuais, deve-se aplicar os benefícios barra descontos tarifários incidentes sobre as tarifas aplicadas que constam na tabela 3 dos anexos da resolu das resoluções homologatórias nos processos tarifários tarifa social, baixa renda, irrigação, grupo A e B, rural, grupo A, serviço público de água e esgoto, grupo A e B. Em relação ao faturamento com a aplicação da TUS de entende-se que o atual procedimento já atende a divulgação da TUS de G aplicáveis, ou das TUS de G aplicáveis no contexto da Lei 14.300. E, por fim, na correspondência protocolada no dia 28 de dezembro, ontem, a ABRAD apresentou proposta para que se conceda prazo de 270 dias a partir de 7 de janeiro de 2023 para que as distribuidoras possam realizar a cobrança dos valores faturados a menor durante o período de ajuste dos seus sistemas comerciais e de faturamento e que seja afastada a aplicação do parágrafo 2º do artigo 323 da Resolução Normativa 1000 de 2021 que versa sobre a devolução em dobro ao consumidor quando verificado incorreção no faturamento associado a alterações promovidas pela lei 14.300. Neste ponto saliente se que a deliberação trazida no âmbito deste processo trata-se tão somente da divulgação dos parâmetros para aplicação da regra de transição, a transição do faturamento no sistema de compensação estabelecidas, como foi dito antes, nos artigos 26 e 27 da lei citada. Assim, o pleito trazido pela BRAD, que trata das regras de faturamento, será tratado no âmbito do processo 48.500.0049.24, de 2010, no qual foi instaurada a consulta pública número 51, e não aqui neste processo. Então, aqui já estamos é, assegurando e informando que esse assunto será tratado essa, essa solicitação da BRAD, ela será tratada no, na consulta pública, quando do, da, da análise dos, das contribuições, o resultado da consulta pública 51. Antes de passar aqui o dispositivo, quero também mais uma vez aqui, como já foi já, já é, pela terceira vez, a gente vai agradecer aqui a SGT, né, nesta sessão, que foi um trabalho também importante realizado pela, pela SGT, mas também com uma participação importante da SRD, então aqui também está presente a SRD, e agradecer aqui a, a minha assessoria também, que esse processo, não sei se vocês prestaram atenção, ou se, ou se não, não passou desapercebido, foi, ele foi divulgado, ele foi sorteado, na verdade, foi distribuído na semana passada, e, e nós colocamos aqui... Eu, eu acho que também, no, no, talvez até no dia 25, eu estava trabalhando aqui para poder é, votar aqui no dia, no dia de hoje. Então, eu quero agradecer a minha equipe de assessoria, particularmente a Nara, que se dedicou integralmente a esse processo para que pudéssemos, juntamente com a equipe da SGT e da SRD, para que chegássemos nesse resultado. É, eu passo ao dispositivo, diante do exposto do que consta no processo 48.500.093/2022-34, 20, voto por publicar resolução homologatória com os percentuais de redução por distribuidora a serem aplicados na tarifa de uso de sistemas de distribuição, TUSI, na tarifa de energia, TE, para estabelecimento da tarifa de aplicação utilizada no faturamento do consumo associado ao sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da regra de transição disposta no artigo 27 da lei 14.300 de 2022 ao voto. É, antes de submeter a, a proposta de voto para a discussão, só de esclarecer que aí um pouquinho antes da, do início da leitura do voto do diretor Elvio, o sistema de transmissão ao vivo já voltou, então já estamos já ao vivo já há algum tempo em discussão a matéria. Bem, só fazer um comentário bem rápido, eh, diretor Évio e demais diretores, eh, que essa regulamentação que está sendo discutida agora, embora ela envolva uma aplicação direta de dispositivo legal. Entendemos, e foi assim que o direto, que o relator entendeu, e, das unidades, e da unidade técnica também, a importância de já das, trazer essa sinalização para que se possibilite já iniciar o faturamento dos novos pedidos de conexão de geração distribuída eh, a partir do dia 7 de janeiro de 2023, conforme as regras de compensação previstas na Lei 14. 12.300. É, a ANEL já havia indicado na CP 51, é, de relatoria do diretor Elvio, que essas regras seriam aplicadas, seriam é, definidas, antes do fim de 2022. Em que pese nós estávamos no dia 29, ou seja, dois dias antes, estamos cumprindo aquilo que nós é, afirmamos e informamos para a sociedade brasileira. E eu faço, faço questão de destacar esse ponto, porque foi um compromisso firmado pelo diretor e, claro, é, ratificado por essa diretoria colegiada, e que agora nós fazemos com a apresentação do voto do diretor Elvio Guerra. Então, feito esse comentário, eu coloco a proposta de voto para a votação. Eu voto com o relator. Eu também acompanho o relator.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 Prorrogação de prazo da primeira chamada pública de box Tarifários. Diretor-relator, Fernando Mosna. Mais um tema da pauta que tem participação da SGT. No caso também a SPE, né? mas a SGT também. A resolução normativa número 966, de 14 de dezembro de 2021, Regulamento do desenvolvimento e aplicação de projetos de piloto que envolvam faturamento diferenciado pelas concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. Em 17 de maio de 2022, por meio do despacho número 1291, foi aprovado o projeto de governança de sandbox tarifários apresentado pela CPFL Paulista, em conjunto com outras 30 distribuidoras. Em 5 de agosto de 2022, foi emitida... A nota técnica número 155 de 2022 da SGTSP da ANEL, por meio da qual foi instruída a instauração da primeira chamada pública de sandbox tarifários, a ser realizada no âmbito do projeto de governança. Na 31ª reunião pública da diretoria, ocorrida em 23 de agosto de 2022, foi aprovada a primeira chamada pública. O aviso de chamada pública foi publicado no Diário Oficial de 29 de agosto de 2022 constam do aviso as seguintes etapas do processo. São seis etapas e vai ser discriminado na sequência. Então, por favor, no item 5. Na 48ª sessão de sorteio público ordinário, realizada em 5 de dezembro de 2022, o processo foi distribuído à minha relatoria. Por meio da nota técnica, número 155 de 2022, a SGT e a SPEN encaminharam proposta para a readequação do cronograma das etapas 4 em diante, da primeira chamada de sandbox tarifagem. É o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, a Procuradoria não tem considerações de mérito a fazer, além de parabenizar o ANEL pela iniciativa inovadora. Da fundamentação. Trata-se da análise de proposta de adequação do cronograma para a etapa 4 em diante da primeira chamada pública de sandbox tarifários. Considerada a data de publicação do aviso de chamada pública, de 29 de agosto de 2022, a etapa 4 do processo referente à apresentação das propostas pelas distribuidoras está definida para ocorrer até. Estava definida para ocorrer até 27 de dezembro de 2022, conforme detalhado abaixo. Pode pular o quadro, por favor, que vai detalhar. A etapa 1 um do processo iniciou com a publicação do aviso da chamada no Diário Oficial de 29 de agosto de 22, após a aprovação na RPO de 23 de agosto de 22. Na sequência, durante a etapa 2, foram recebidas 10 manifestações de grupos de concessionárias de distribuição de energia, representando um total de 33 empresas, com 22 temas para participação na chamada pública. As propostas apresentadas pelos interessados foram divulgadas pela ANEL no seu sítio da internet dando-se cumprimento assim à etapa 3. Conhecidos os temas e as distribuidoras interessadas em realizar os projetos pilotos, a sgts -PR realizaram com cada grupo interessado reuniões sobre as dúvidas e a formatação das propostas a serem encaminhadas até o final do prazo da etapa 4. Ressalte-se que a realização de sandbox no setor elétrico é uma ação inovadora, com todos os desafios e percalços que devem ser enfrentados a se desbravar temas associados a tarifas e faturamento de consumidores. As áreas técnicas ressaltam que as interações da ANEL com as distribuidoras foram produtivas, pois permitiram com o compartilhamento das dificuldades e desafios comuns nas diversas áreas de concessão, bem como o nivelamento da ANEL sobre a condição do processo. Nesse contexto, alguns desafios se mostram de suma relevância e impactam a modelagem e a estruturação dos projetos a serem apresentados para a aprovação da ANEL. Eles afetam tanto o escopo quanto os custos do sandbox. O principal deles, trazido por diversas distribuidores, está associado à necessidade de adaptação dos sistemas de faturamento de forma a compatibilizar sua interface com toda a infraestrutura de RP CRM da empresa e com os lançamentos fiscais da arrecadação tributária federal e estadual. Outras questões particulares que afetam a materialização da proposta de projeto também foram apresentadas pelas distribuidores. dentre elas, as áreas técnicas destacam o mapeamento de medidores disponíveis, questões associadas à homologação de equipamentos, rito de contratação de projetos de P&D em empresas públicas e atendimento das regras de governança e compliance da distribuidora. Frente a essas dificuldades, as distribuidoras indagaram a ANEL e o projeto de governança a respeito da viabilidade de postergação do prazo para a apresentação das propostas. Foi sinalizado ainda que alguns projetos poderiam não se viabilizar para esta primeira chamada. Outro ponto relevante, de respeito à estruturação do projeto de governança. Iniciado com a aprovação pelo despacho número 1291, de 17 de maio de 2022, a assinatura dos contratos entre todas as 31 distribuidoras, com intermédio do Instituto Abrad, no papel de executora, somente se materializou no final de novembro. As áreas de detalhe é, esclarecem ainda que o projeto de governança ainda está em fase de contratação das empresas e profissionais que realizarão o projeto. E até o momento, a equipe não havia sido definida, incluindo a sua coordenação geral. Diante dessa situação, as áreas avaliam ser necessário um período adicional até que se tenha definida a completa concepção do Comitê de Governança e dos Comitês Consultivos. Frise-se que é a atribuição dos Comitês Consultivos à é avaliação inicial das propostas encaminhadas pelas distribuidoras para a posterior aprovação pela ANEL. Assim, de acordo com o cronograma inicialmente estabelecido, a etapa 5 do processo se mostra desafiadora para o projeto de governança. Por todos esses motivos, as áreas entendem ser conveniente a revisão e a postergação dos prazos a partir da etapa 4, solução esta que apresenta benefícios para a continuidade do processo. A postergação dos prazos deve ser suficiente para garantir que as distribuidoras possam ajustar suas propostas de projetos e apresentá-las com melhor qualidade permitindo que a etapa de avaliação e aprovação ocorra de forma eficiente. No mesmo sentido, o prazo adicional permitirá que o projeto de governança estruture as equipes e os comitês de governança consultivos, de forma a garantir o correto andamento das etapas subsequentes. Pelo exposto, a área técnica sugere a adequação do cronograma com prazo adicional de 45 dias para as etapas 4 em diante, conforme detalhado abaixo. Então, a etapa 4, ela teria como novo nova delimitação temporal 10 de fevereiro de 2023. A etapa 5, 13 de março de 23. E a etapa 6, que é a avaliação da ANEL do subprojeto, com a aprovação do início do sandbox, terminando em 18 de abril de 23. Diante do que foi apresentado, entendo que estarem presentes, motivo suficiente para acatar a proposta de readequação do cronograma das etapas 4 em diante da primeira chamada pública de sandbox tarifários nos termos sugeridos pela área técnica o dispositivo, diante do exposto do que consta do processo número 48500 58 voto pela emissão de aviso de alteração de chamada pública, conforme em anexa, para alterar as datas previstas das etapas 4 a 6 no cronograma da primeira chamada pública de sandbox tarifários constante no aviso de chamada pública publicado no Diário Oficial de 29 de agosto de 2022, Sessão 3, página 16, volume 160N, 164B. Eu voto. Em discussão à matéria, eu vou fazer aqui apenas uma observação. Esse processo, diretor Fernando, eu, por algumas coincidências, ele foi tratado comigo durante muito tempo e eu tenho realmente um grande, uma grande convicção que esse modelo de experimentação é um modelo que tem sido já adotado pela ANEL e que será o grande drive que nos permitirá fazer todos os ajustes necessários para a modernização do, se, do setor de distribuição, especificamente, no que se refere à formatação da tarifa de baixa tensão. Acredito fortemente que aqui nós teremos, uma, um grande, teremos grandes informações neste processo, razão pela qual, num primeiro momento, que as unidades técnicas trouxeram cinco anos para a conclusão do projeto, nós convencemos todos que seria o ideal em quatro. E agora que a gente tem uma pequena, um pequeno deslize no, no cronograma, mas bem justificado, bem tratado, porque algumas questões aqui elas precisam estar muito bem delimitadas para quando, que o, para quando o projeto iniciar, ele iniciar com com robustez, com segurança e, e com bom direcionamento. Então, é, parabéns, pela, na realidade, pelo compromisso de trazer rapidamente, porque foi dia 5 de dezembro que foi sorteado, e as empresas, de alguma forma, se não houvesse essa prorrogação, poderia haver alguma desmobilização. Então, graças à sua sensibilidade de trazer o projeto, a gente reforça para as empresas que até agora se inscreveram no projeto que continuem acreditando, porque os esforços, eh, nossos maiores esforços serão empreendidos nesse grande projeto. Eu queria só, eu já, já claro que eu, não, não temos como dizer não né para uma provocação como essa que está sendo proposta, até porque poderia criar alguma dificuldade. Mas me chama a atenção, eh, nós temos depois, de, eu, eu entendi que esse projeto, acho que foi em agosto, né que foi iniciado, foi aprovado aqui a, o Sandbox, né e, e, e nós é, bom agosto até dezembro a gente está falando de cinco meses seis meses né quatro, cinco meses aproximadamente eu sei quatro meses né pouco mas é, ainda tem algumas dificuldades ali para assinatura de contratos né eu acho que isso é algo que chama atenção né porque nós estamos como disse o diretor Sandoval, passamos aí um longo tempo falando de modernização de tarifa, que é aqui está o, o grande passo para a modernização. Então, nós não podemos... É, temos que ficar um pouco mais, na minha visão, um pouco mais atentos a isso, né, para que o processo possa realmente andar. né? Porque é uma prorrogação, por conta, me parece, que alguns, algumas, alguns detalhes muito mais administrativos, estou querendo usar a palavra burocráticos, mas não, não, não gosto dela. Mas me parece que é muito mais por conta por conta de, de processo administrativo, como por exemplo a assinatura de contratos. Né? Então eu acho que isso é algo que as próprias distribuidoras envolvidas né? precisam também ficar atentas, à própria Brad, né, que também tem que ficar atenta a isso para que a gente não não se torne aqui uma uma uma, uma, uma rotina. Né? Um, nós temos que prorrogar constantemente esse esse assunto tão, esse projeto tão importante quanto de modernização de tarifas. Né? Eu concordo, diretor Elvio, e até indo na linha do que o diretor Sandoval colocou, que eu entendo que esse sandbox aqui, ele vai trazer para a agência uma série de inputs, uma série de informações que vão poder fazer com que no futuro a gente tenha é, um senso mais crítico, mais amadurecimento para entender essa questão da tarifa da baixa tensão Nesse caso aqui em particular, realmente... É, Toda a dificuldade, ela é por parte é, das distribuidoras. E, em relação à agência, ela fez a parte dela. Tanto que agora, no dia 27 de dezembro, era a delimitação temporal para que fosse apresentada as propostas das distribuidoras para a ANEL. Isso. Então, ne, até esse momento, nós estaríamos aguardando, no dia 27 de dezembro, e dali em diante, teria uma análise para que a ANEL enviasse propostas de subprojeto para o projeto de governança. Por uma questão... É, da gestão junto ao Instituto Abrad, por conta de questões das distribuidoras, nós estamos postergando, se for o entendimento da diretoria, por 45 dias, os itens 4, 5 e 6. Mas eu também entendo, e é bom que a gente diga, que é de todo desejável que essa seja a única postergação, para que, é, dentro de 45 dias, todas as questões jurídicas, contratuais, administrativas, operacionais, sejam superadas e nós possamos, então, já no novo cronograma daqui a 45 dias, que vai vencer em fevereiro, ter a oportunidade de receber os projetos, dar continuidade no cronograma, e aí sim ter a possibilidade do, do sandbox, ele entrar em marcha, e a gente lá na frente conseguir ter o resultado do sandbox. É, é, outra... só, só fazer uma, uma pergunta aqui para o diretor Fernando, mas talvez também para as unidades técnicas. Essas dificuldades, elas eram conhecidas, a... a a Brade tinha repassado isso ao relator, às unidades técnicas, porque, eventualmente, é, claro, a, a, não foi possível cumprir o prazo. Agora, é, para que a gente possa, eventualmente, em um segundo momento, nessa gestão um pouco mais próxima, exatamente em função da preocupação, é, havendo alguma sinalização nesse sentido, né, que o diretor relator seja informado, aqui é nós estamos comunicando para para, para as empresas, para o Abrad em especial, que é quem é responsável por agregar todas essas as empresas participantes nesse projeto. Se tiver alguma dificuldade, que nos procure, porque esse assunto ele é e foi tratado assim pelas próprias empresas quando nós fizemos a concepção do projeto. Então, é, de forma que a gente, apesar de que, como o diretor Fernando muito bem destacou, essa etapa não nos diz respeito diretamente. Mas nós estamos, como sempre tivemos, à disposição para ajudar no que for possível. Então, pedimos que as empresas atuem aqui em constante articulação com o relator. Esse processo ele foi distribuído da dia 5 de dezembro. Então, eu tomei conhecimento da situação que envolvia as distribuidoras e a Brad na semana passada. Olha aí. E, e não teve um contato direto comigo, nem por distribuidora, nem pela associação das distribuidoras talvez, e aí a gente poderia aqui ouvir a SGT ou a própria SPE, essas tratativas tivessem se dado no, no âmbito da superintendência. Pelo menos diretamente comigo não aconteceu. De concreto, e a parte sensível, é que somente no final de novembro que as 31 distribuidoras elas fizeram a formalização do contrato junto com a Abrade, que é a executora desse projeto de governança. Então, por uma... É, colocar assim uma certa morosidade nessas tratativas para poder fazer com que tivesse essa formalização das 31 distribuidoras com a Abrad, acabou fazendo com que elas somente conseguissem ter esse instrumento jurídico no final de novembro, que eu imagino que realmente acabou impactando. Mas eu, na condição de relator, somente tomei conhecimento pela SGT na semana passada, Quando quanto a essa peculiaridade. não é, O sorteio foi dia 5 de dezembro, é. então, é, por volta do dia 20, 21 de dezembro, que foi quando eu tomei conhecimento dessa dificuldade operacional, jurídica, é, contratual, e a proximidade com o prazo desse prazo, que é vencer dia 27 de dezembro. Eu não sei, Cláudio, se de repente tem algum esclarecimento é, o do Robson, Robson, por Robson por favor. Que, que poderia dar também em relação a uma tratativa com a superintendência. Boa tarde. É, trazer alguns esclarecimentos sobre esse processo, de uma forma geral, é, a gente tem acompanhado bem de perto esse processo. É um processo que né, tem uma importância para a ANEL, para a ESGT tem caminhado bem de perto nesse processo. É, temos feito reuniões semanais com, a, com o Instituto Abrad, com a, a executora, né, que é a CPFL. Toda segunda-feira nós nos reunimos. E até agora o prazo né, ele foi consumido, né, o primeiro o desafio enfrentado com as empresas foi na contratação entre as distribuidoras realizadoras que vão realizar o projeto de governança. Né? Essas 31 distribuidoras. Eles tiveram grande dificuldade de modelar o contrato único para ser assinado com todas as empresas, com as suas cláusulas, por causa de particularidades, que cada distribuidora tem em relação a causa de compliance. E, e isso daí consumiu grande parte, o grande esforço inicial. Né? E isso só foi superado em novembro. Então, nós e, e, e lembrando que esse projeto, na verdade, começou em maio, né? agosto, nós tivemos a abertura da, da, da chama pública. Né? Então, assim, desde maio até novembro, as distribuidoras se mobilizaram para assinar esses contratos, né? Foi um, foi um desafio, foi superado. E nesse processo também, né, nós tivemos que, que é, participação também bem ativa do diretor anterior, o diretor diaco, Ele acompanhou bem de perto esse processo, né? participou de algumas reuniões, né? sempre nessa linha de tentar mostrar a importância desse processo para a ANEL, para a sociedade. É, e depois, né, superada essa, essa assinatura do, dos contratos entre as distribuidoras, o desafio que surgiu agora em dezembro foi a assinatura com as executoras, com as empresas de consultoria e com a coordenação geral que vai é, executar esse projeto. né? E aí é, a, o Instituto Tabrache, o Instituto Abrad trouxe uma nova dificuldade em relação à assinatura desses contratos, principalmente por ser um, um projeto novo, diferente de, um molde, de, um, de, um, de uma modelagem normal de um projeto de P&D, que ele vai se, se estender por cinco anos, então ah, os executores têm algumas dificuldades em relação a custos, né, a, a estarem com um compromisso durante esses cinco anos na, na concepção e na execução desse projeto. Então, uh, nós temos, né, nesse mês de dezembro, agora até tendo uma um acompanhamento mais de perto ainda com a com o Instituto Abrad, e nos sinalizaram que, nessa próxima semana, isso daí estaria resolvido. Eles teriam uma reunião né, do comitê com todas as distribuidoras para definir o nome né, da coordenação geral e a assinatura dos contratos aí com as executoras. Né? Então, isso é o, é o panorama né, do, do desafio aí da... É, vamos dizer assim administrativo da condição desse processo, né? Feito. O prazo de 45 dias ele foi estabelecido em, em conjunto com as distribuidoras? Foi, foi, foi uma sugestão, né, com numa, em algumas conversas com o Instituto Abrad e a gente entendeu, né, que é, era um prazo factível. Né, considerando esse novo desafio ainda de contratar uma coordenação. Né, e as empresas também trouxeram né, uma dificuldade em relação a custos para adequar os seus sistemas de faturamento. Então, o nosso, a nosso objetivo é, durante o mês de janeiro, é, a gente se reunir com essas distribuidoras né, e com o Instituto Abrad para encontrar a melhor solução, já que é um problema comum para todos os projetos, a adequação dos seus sistemas de faturamento. Então, a gente vai, é, durante o mês de janeiro, né, ter esse, é, essa atividade de tentar encontrar a melhor solução para, para, para ser aplicada em todos esses projetos de, de sandbox. Perfeito, Robson. Obrigado aí pelos esclarecimentos. E eu acho que é, foram bem importantes aqui, dado a, como foi possível perceber, a importância que nós damos a este projeto. E, feito esses comentários, eu submeto a proposta de voto do diretor Fernando Mosna para votação. Eu voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos diretores presentes pela emissão de aviso de alteração de chamada pública conforme minuta anexa ao voto no sentido de alterar as datas previstas das etapas 4 a 6 do cronograma da primeira chamada pública de sandbox tarifários, constante no aviso de chamada pública, publicado no Diário Oficial no dia 29 de agosto de 2022, sessão 3, página 16, é, volume 160N, 164B.A. Próximo item. Item 5, processo 48.500.006296/2021-09. Assunto. Resultado da consulta pública número 21 de 2022, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulação de uso fundiário no entorno de subestações da rede básica. Ilhamento de subestações. Diretor-relator, Fernando Mosna, e diretor-relator do Voto Vista, Elvio Guerra. Bem, diretora Águias, diretor Sandoval, diretor Fernando, eu vou é, dispensar aqui a leitura do relatório e da fundamentação, porque eu estou acompanhando integralmente o que propôs o diretor Fernando no seu voto original. É, eu fiquei com algumas dúvidas em relação, especialmente em relação a forma de solicitação de informação de acesso, duas, duas, dois pedidos de informação de acesso, mas eu me reuni algumas vezes com a área técnica, e está aqui o Leonardo, com o superintendente da SRT, e mas também com a SCT, a SCG, as áreas que estão envolvidas nesse processo, e entendi qual era o objetivo. Então, eu estou encaminhando na mesma linha do que encaminhou o diretor Fernando, eu apenas fiz um, um acréscimo porque é, entre o meu pedido de vistas e hoje, né, é, nós, tivemos, é, na, nós tivemos a aprovação de, de duas resoluções. Normativas. Duas, é, duas resoluções normativas, a 1052 e a 1054, que fizeram alterações nos módulos 1 e 3 das regras de transmissão. Então, eu estou aproveitando essa oportunidade para já sugerir a alteração, que fique de acordo com aquilo que está sendo proposto no, na, no processo do ilhamento porque aí já adequa esses dois módulos das regras de transmissão. Perfeito. Então, é o único, o único ajuste, aí que eu, a, a, o único acréscimo que eu estou fazendo, e acompanhando integralmente, no mérito, o voto do diretor... Fernando Mosna, eu posso ler aqui então o dispositivo diante do exposto do que consta nos autos do processo 500, 000, 62, 96, 2001 2021.00 Voto por aprovar a minuta de resolução normativa anexa com vista ao tratamento regulatório associado ao ilhamento de subestações da rede básica por instalações de, de geração e os impactos da expansão e acesso às subestações devido aos traçados das linhas de transmissão no seu entorno. E as alterações, aí o que eu estou acrescendo, as alterações nos módulos 1 e 3 das regras de transmissão, anexos da resolução normativa número 52, 1052 de 2022, de forma a compatibilizar esses normativos com os comandos regulatórios referentes ao alinhamento de subestações. Acho que aqui ficou faltando a 1054. Eu... É, foi citada a 1052 é. e 1054. É. Por favor. Acho que no dispositivo ficou faltando a 154. Relator. Boa tarde. Não, doutor, a 1054 ela já está vigente, né? Então a gente pegou os comandos da 1054 e acrescentou aqui nessa proposta. Então o primeiro item ali, o primeiro item né, que está aprovando a resolução normativa anexa, ela já está com essa atualização da 1054. Então já está constando, né? E o segundo item que precisa de fato alterar 1052, ah, okay. porque ela entra em vigência adiante. Ah, ok, tá bom. Então o dispositivo ele menciona apenas a 1052, porque é ela que está sendo realmente ajustada para compatibilizar com o que estamos desse, deliberando, com o que deliberaremos hoje aqui. Ah, perfeito. É, é, Trata-se de um voto vista, né? então acho que a primeira indagação que fazemos ao ilustre relator do voto condutor. É como se manifesta com relação à proposta do diretor Elvo, que, como bem dito, não há alterações de mérito na proposta trazida. É, era até o ponto que eu ia, eu ia levantar aqui, porque o Elvo, o diretor Elvo, ele traz o voto e faz esses ajustes nas resoluções normativas, o que eu concordo integralmente. A questão, para mim, é qual que é o ponto de dúvida. Eu encaminho, então, que eu concordo com o voto do diretor Elvio, ou seja, eu voto com ele, eu incorporo essas sugestões é. no que seria o meu voto. É, eu, eu, bem, assim, é, como não há discussões de mérito aqui, tá, essencialmente a, o mérito foi o mérito trazido no voto condutor. Então, caso o, você incorpore as alterações sugeridas pelo diretor Elvio, e nós teríamos apenas um voto para ser avaliado. Então, eu vou, vou pedir para fazer o ajuste, incorporando as sugestões do, do voto do diretor Elvio, também com o fecho final do dispositivo que remete à resolução 1052, que teria que ser adaptada. Aproveitando para agradecer ao diretor Elvio, que muito gentilmente me informou que ia trazer esse voto, que disse que ia acompanhar, e ia fazer esses pequenos reparos, o que eu agradeço bastante, viu? E, e mesmo que eu fosse discordar, eu teria encaminhado também. <risos> Bem, então nós temos apenas uma proposta de voto, então seria a proposta de voto do diretor Fernando Mosna, com as alterações sugeridas para, pelo o diretor Elvio no seu, no seu voto visto, que, enfim, está sendo incorporado pelo diretor Fernando Mosna. Sendo assim, submeto a proposta de voto do diretor Fernando Mosna com as alterações sugeridas pelo diretor Elvio Guerra. Eu voto, eu voto de acordo com o relator, com os ajustes do revisor. É. Eu, eu trouxe meu voto por escrito e vou acompanhar, considerando a incorporação, vou acompanhar o voto do Perfeito. relator. Eu também acompanho a proposta de voto do diretor Fernando Mosna com as sugestões acatadas pelo diretor Elvio, pelo diretor Fernando Mosna, sendo assim a diretoria da ANEL. Decidiu por unanimidade, eu vou fazer a leitura integralmente do dispositivo, né? não obstante, o diretor Fernando fará as adequações dentro da linha do que foi aprovado aqui no colegiado. A diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos diretores eh, presentes. É, pela aprovação da minuta de resolução normativa anexa com vista ao tratamento regulatório associado ao ilhamento de subestações da rede básica por subestações de geração e, ou, e os impactos na expansão e acesso às subestações devido aos tratados das linhas de transmissão no seu entorno. Item 2, as alterações dos módulos 1 um e 3 das regras de transmissão anexos da Resolução Normativa 1052 de 2022, de forma a compatibilizar esses normativos com os comandos regulatórios referentes ao ilhamento de subestações. Senhores diretores, este é o último item, mas me permitam aqui... É, apenas fazer uma referência, hoje nós tivemos a publicação do decreto... Um momentinho, por favor... 11.314, de 28 de dezembro, ou seja, de ontem. E aqui o ponto que eu queria destacar, esse decreto ele traz as novas regras para é, renovação de concessões, não renovação, mas sim a licitação de concessões vincendas. Apenas destacar que esse trabalho foi feito em conjunto da equipe das equipes da ANEL, da SCT, Secretaria de Leilões, acredito que a CRT também, a SFE, eh, juntamente com a Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia. E, e, o, e o grande ensinamento que nós temos desse decreto é que ele materializou práticas que a ANEL já tem feito em alguns casos específicos de concessões de transmissão. Tivemos o exemplo da subestação Porto Alegre 4, onde a ANEL licitou um ativo existente com deságio e, portanto, ganhos para os consumidores. Também fizemos, sob a relatoria do diretor Elvio, a licitação da subestação Centro, também com deságio para os consumidores, também a CIEM. E o que nós teremos, caso esse marco seja mantido, é a possibilidade de licitação de ativos de transmissão existentes e com a expectativa de deságios e, portanto, redução de tarifa para os consumidores de energia elétrica. Então, queria aqui mais uma vez saudar e louvar o trabalho que foi feito em conjunto da ANEEL e o Ministério de Minas e Energia, e esse é um, um bom exemplo o um resultado de um trabalho feito de forma conjunta. Então... É, feito esse comentário, importante comentário, eu agradeço aos diretores. A, pois não, o diretor, Elvio. Hoje é a última, de fato, agora sim, a última reunião do ano. Né? Pois é. Eu imagino que não haverá nenhuma outra reunião extraordinária amanhã. Né? Esperamos que Porque, não. Né? Então, <risos> então, eu quero desejar, aproveitar ah, sim, para desejar um feliz ano novo a todos, perfeito. com muitas realizações e estamos prontos para vencer novos desafios. Perfeito. Doutora Agnes. Também desejo a todos um feliz ano novo. Acho que muitos desafios e muitas coisas é, para a gente fazer. Eu vejo muita questão do sandbox regulatório, assim, não, não entrei muito no debate, mas vejo, óbvio, com muitos bons olhos, não só as melhores práticas regulatórias, mas o quanto que a gente está evoluindo com os agentes para testar novas coisas. né? Então, isso é muito positivo. Então, desejo a todos é, muita saúde também, é, muita prosperidade também em 2023. Na mesma linha que todo mundo, desejar um Feliz Ano Novo, desejar uma passagem de ano com harmonia, com paz para todos, mas eu acho que também é importante pensar aqui nesse colegiado. Nós agora estamos terminando 2022 com o colegiado enfim completo. Então vamos começar 2023 com a composição plena e titular do colegiado é, tem um governo também que se instala dia 1 de janeiro, então acredito que é, para nós também pode ser um excelente 2023 com todos os desafios que o setor elétrico vai nos trazer aqui na Casa da Regulação. Então, é, nesse sentido, que eu gostaria de desejar um feliz ano novo para todo mundo. É, bem, eu vou oportunizar aqui ao secretário-geral e também ao procurador-geral que também façam suas mensagens finais, que é uma vez que estão presentes aqui conosco é, semanalmente nessa reunião é pública ordinária e extraordinária. Doutor Carlos Eduardo. Obrigado, Sinoval. É, aproveito a oportunidade também para desejar um ano de 2023 repleto de saúde a todos, paz e de diversos resultados de sucesso e de muito trabalho nessa agência que tanto apaixona a todos os servidores. Doutor Luiz. Senhoras e senhora diretora, senhora diretora eh, senhor diretor Geral, eu agradeço a oportunidade de poder fazer essa última mensagem, é a última mesmo, eh, desse ano. E queria agradecer a toda a interrupção que tivemos com o setor regulado, com os advogados, é, é muito prazeroso lidar com profissionais tão competentes. Também gostaria de registrar a satisfação de termos o novo, novo ministro de Minas e Energia, queria primeiro registrar um agradecimento especial ao ministro Adolfo Saxida, que conseguiu identificar desde o início a importância de uma atenção especial à área jurídica e contenciosa e desejo muito sucesso ao novo ministro, Alexandre Silveira. Bem, e, eu também aqui quero na realidade, eu iria primeiro agradecer aos diretores, à Secretaria-Geral, Procurador e toda a nossa equipe de apoio e unidades técnicas, porque estamos aqui há dois dias do fim do ano e de forma bastante diligente, todos aqui, eu citei o caso do diretor Fernando, que se debruçou em um processo difícil, complexo, e que todos viram aqui da forma brilhante como ele apresentou o, o, o voto, com ba conhecimento bastante diferenciado sobre a matéria. E isso mostra, mais uma vez, o grande comprometimento nosso. Também do diretor Elvo que chegou de viagem hoje ou ontem, Ontem está aqui também presente para essa reunião, é, também a doutora Agnes, aqui todo o staff, como eu já falei. E quando nós sinalizamos a necessidade de uma reunião extraordinária, eu quero registrar aqui de pronto a concordância que tive de todos os diretores, em função de temas que precisariam ser é, relatados antes do fim do ano. E eu, mais uma vez, queria agradecer a todos. E aí, o dr Fernando fez uma, uma fala importante, uma constatação importante. Nós estamos com o colegiado da agência é, completo. É um ano bastante peculiar, porque tivemos a troca dos cinco diretores, e evento esse que no ordenamento jurídico atual não ocorrerá mais. Então, é um ano importante. Eu queria realmente aproveitar também e agradecer a todos, pelo trabalho cooperativo que temos feito, resguardado, claro, as convicções pessoais de cada um. É assim que o processo decisório tem sido feito na ANEL. Mas é, tenho percebido é, o grande engajamento de todos. Então, queria aqui é, agradecer e reforçar o meu. Também gostaria sempre de, de reforçar a minha disposição para sempre a gente para que construamos os melhores resultados possíveis para a sociedade brasileira. Então, me despeço aqui da, das reuniões públicas. Espero, e eu acho, tenho certeza, pelo menos até agora, e não haverá outra, vamos agora é, definitivamente decidir que não haverá reunião extraordinária. Mas é, desejar a todos um ano de muita prosperidade, de muito sucesso. É, teremos grandes oportunidades de continuar apresentando os resultados do trabalho da agência para a sociedade brasileira e renovar as nossas esperanças de um futuro melhor e que as coisas fiquem melhor para todos. Esses são os meus votos em especial e que Deus abençoe aí a vida de todos e todas. Declaro encerrada a quinta reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL. E também declaro encerrados os trabalhos da diretoria colegiada da ANEL é, até o próximo ano. Um forte abraço.